As pessoas mudam, amor e ódio são dois lados da mesma moeda. Essa é uma frase de Hisoka, um dos personagens mais complexos já criado. Um dia você pode apenas achá-lo travesso e no outro um monstro sedento de sangue. A sua luta contra Crouro Lúcifer lhe custou caro, muito mais do que um pé ou uma mão lhe custou sua vida, mas Hisoka voltou, com um artifício para lá de interessante, o Nen fica mais forte após a morte, e agora ele busca acabar com todas as aranhas, mas algo mudou em Hisoka. Por que ele mataria Cortope e mesmo Shao -Nark, que dariam ótimas batalhas para ele quando esses estavam sem os seus poderes? Por que Mate foi deixada viva e, acima de tudo, quais os motivos de Hisoka e como eles mudaram? Quer saber todos esses segredos revelados com o retorno triunfal de Hisoka dentro do navio baleia? Então se liga que vou falar nisso agora. galera, eu vou o aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, Hunter x Hunter 392 Vocês não sabem como eu estou feliz de fazer vídeo de Hunter x Hunter, poder falar dessa série que eu gosto tanto Eu tenho certeza que você também E esse vídeo eu trouxe muita coisa legal com o retorno triunfal de Hisoka Sim, ele apareceu casualmente <risos> Acabou com um monte de teoria que alguém estava disfarçado com o Hisoka Ele estava só ali relaxando Tranquilo, só que tem muita coisa boa nesse capítulo. Inclusive umas revelações para ela de interessante da possibilidade de sair e entrar dentro do navio Baleia. Será que alguém lá do continente vai entrar no navio agora? Vai mudar todo esse status quo? Bom, assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí para se inscrever para ver mais vídeos de Hunter x Hunter. E se você já é um caçador três estrelas, dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Hunter x Hunter 392. Vamos lá galera, o nosso capítulo ele abriu com uma comoção geral da luta que ocorreu entre a máfia E soldados chegam ao local pedindo muita calma e dizendo aos civis que eles não estão em perigo Porém a multidão acaba cobrando eles por terem informado que eles já haviam prendido o Serial Killer da última vez E quem seria esse Serial Killer galera? Luini, membro da família Heili que matou 20 pessoas lá no nível 3 Lembrem que os poderes da Morena aumentam a capacidade desses seus soldados em níveis e cada pessoa dessas mortas e rendeu o um nível. Morena e seus capangas são terríveis. Falaram de Luni lá no capítulo 381. Onde foi dito que prenderam ele. Mas ele provavelmente escapou. Ou melhor ainda. É um blefe militar. Fabricando notícias falsas. Para apaziguar as massas. E para intensificar as coisas. A multidão presencia o cadáver de Padá. Ele ficando de pé. Ele estava vivo. E para evitar levantar suspeitas por ter matado Padô. Ele vemos que foi hin Ring que estava por trás disso. Usando nem post-mortem. Demisha que é apresentada. Misha é uma morta ex-membro da família Shiyu que fazia desova dos corpos. E a sua habilidade nem se manifestou quando ela morreu. A habilidade agarra o cadáver, depaidou ele e manipula ele para ser desovado em um lugar mais calmo. O nome dessa habilidade é Garota Zumbi. Quando um membro da família Shiyu mata alguém, automaticamente essa habilidade é ativada e ela consegue controlar o cadáver e se mover em direção ao propósito singular. De uma eliminação pacífica daquele corpo... Quando o corpo for descartado, ela simplesmente desaparece. Muito legal, né? Eu tenho que elogiar Togashi por aprofundar a máfia e expandir a tradição com uma adição tão simples... Quanto essa habilidade post-mortem de Misha. Por conta dessas pequenas cenas, não só sabemos agora como os Shiyu podem matar qualquer um em qualquer lugar... E mais ainda, podem ir embora sem deixar qualquer tipo de suspeita limpando a cena do crime. Também sabemos que uma das suas faxineiras amava tanto o seu trabalho que a sua alma... Permaneceu neste mundo. Após a morte. Para continuar descartando corpos. Ela está morta. No entanto. De alguma forma podemos inferir até sua personalidade sem que ela tenha dito uma única palavra sequer. Bom, um dos soldados então tenta vender a Hing, Hing a localização de Morena, chefe dos Heili. Eles têm contatos com os caras responsáveis pelo departamento de fiação da empresa de construção naval. E há uma fiação específica que vai em direção ao quarto não encontrado nas plantas baixas. Uma sala secreta dentro do navio baleia. Com isso nosso Henrique decide preparar dinheiro com a condição de que esse soldado o guie até o local. Mudamos então para Zakuro e Lynch que continuam procurando por Hisoka usando a habilidade de Lynch que é uma emissora bem poderosa. Sua habilidade se chama corpo e alma. Lynch faz uma pergunta ao alvo e então começa a socá-lo, sim do nada, fazendo ele responder as suas perguntas. Sempre com a verdade. Então ela soca diversas pessoas perguntando se eles eram Risoka disfarçado. Até que ele aparece. Uau, Risoka voltando de forma épica. Pois antes que Lynch possa fazer contato com seu soco. Ela cai desacordado pelo contra-ataque desferido por Risoka. É melhor que eles rezem para que Risoka não esteja com uma vontade de matar. A menos que você seja um aranha. Eu absolutamente amo esse novo design do Hisoka. Eu honestamente não me importaria inclusive que esse fosse o design dele por todo o resto desse arco. Ele parece completamente diferente sem a sua maquiagem, estilo de cabelo e sua roupa mais estranha. Mas se encaixa bastante desde que ele se tornou um pouco mais sério e de sangue frio agora. Se lembrem que ele perdeu dedos, um braço, uma perna. Pele queimada, seu rosto, sua vida Ele está completamente desfigurado Mantendo a sua aparência agora e seus membros usando sua habilidade nem ele é muito mais sério sobre lutar agora galera e essa é uma questão bem interessante sobre a personalidade de Risouka porque ele mudou tanto após voltar da morte porque ele matou que cortou sem suas habilidades nem porque ele é muito mais frio e raivoso um monstro voltou à vida pegamos passagens antigas de Hisoka. lá na Ilha da Ganância ou talvez até em York New onde vemos que Hisoka, ele é apenas travesso mas Olhem para o arco da eleição. Ele simplesmente massacra pessoas. Hisoka vive uma dualidade. E seu Nem Post Mortem aflorou um lado. Hisoka procura lutar contra pessoas fortes. E ter brinquedos, mas também tem uma poderosa sede de sangue que luta para conter ela, então ele acabou perdendo esta rodada para Kuroro e está enfrentando toda a trupe agora e matando-os como parte de um jogo estratégico, de muitas maneiras a luta contra Kuroro ainda está em andamento agora mesmo, Hisoka está fazendo o que o Kuroro fez com ele, mas por um longo período de preparação não só reunindo habilidades nem, Mas sim tirando tudo que Kuroro ama Seus companheiros da trupe fantasma Soca quer acabar com todas as aranhas Mais por vingança do que por diversão nesse ponto Isso não era como outros assassinatos Em que ele realmente apreciava a luta Ele era sorrateiro e disfarçado Matando por matar Não havia esporte Agora ele foi ferido e quer vingança O mais legal é que tinham várias <risos> teorias do Hisoka estar disfarçado dentro do navio balê Ele era belerante, ele era irume ou qualquer membro do grupo de morena disfarçado usando sua habilidade Acontece que não, ele estava apenas relaxando no deck do navio, sem disfarce Sem nada, apenas andando Eu amo como o autor torna isso Muito casual, aliás É por isso que Hunter x Hunter é um dos melhores Mangás já escrito, é extremamente Imprevisível essa história, nós nunca Sabemos o que está por vir No próximo capítulo, porque pode Ser algo completamente normal, mas Sempre ótimo, ou um divisor De águas completo, porém Eu queria adicionar algo a mais Aqui sobre Hisoka, todo esse Comportamento do seu personagem Agora é muito diferente do que estamos Acostumados, notaram os olhos dele? Parecem meio sonolentos, adormecidos Parecem os olhos de Irume Eu sinto que eles estão trabalhando Juntos de alguma forma E de todos os membros da trupe Fantasma procurando por Hisoka Apenas Irume estava no mesmo Andar que ele apareceu, notem como Os membros da máfia não demoraram muito Para encontrar Hisoka, mas Irume Que estava também no mesmo Andar, há um bom tempo atrás Ainda não encontrou ele, que Estava apenas relaxando Algo é muito suspeito nessa cena Talvez aqui galera Seja Irume disfarçado E o que deixa isso no ar É que ele não respondeu Quando perguntaram Se ele era Hisoka E a habilidade de Lynch Não funcionou nele para saber a verdade Então podem ser sinais De que esse não é quem pensamos que realmente é. E bem, por conta da discrepância de poder ao ver desabar, Zakuro acredita que eles finalmente encontraram quem eles estavam procurando e pede que esse Hisoka os acompanhe. Agora após isso, temos a parte que mais me intrigou em todo esse capítulo, que é esta nova informação sobre como funciona embarques dentro do navio baleia, onde temos um drone que pode enviar de volta uma folha de pedidos para o mundo conhecido e com isso obter ter ...materiais entregues por aviões ou outros drones maiores. Parece muito crucial isso aqui. Poderia mudar toda a trajetória do arco de muitas maneiras essa informação. O fato de que há um ponto sem retorno... ...após o qual nenhum transporte convencional pode chegar ao navio baleia negra... ...e que faltam um pouco mais de quatro dias para eles cruzarem esse ponto... Pode ocorrer diversas coisas, ou alguém pode usar isso para fugir do navio, quem sabe os príncipes mais jovens, ou então alguém do mundo conhecido Pode chegar dentro do navio baleia agora. Há muitas coisas que o Togashi pode fazer com essa informação. O que podemos dizer com toda a certeza. É que ele não introduziu essa informação dos drones. Sem nenhum propósito ou intenção de usá-lo mais tarde. Vemos então que a família Char também está à procura de Hisoka. Enquanto eles eliminam alguns capangas da Heili. E o subchefe Wang ele está muito ciente. Do real poder de Hisoka. Por conta de saber que ele era um mestre de andar. Lá na torre celestial. Wang também planeja armar que os Li E a trupe fantasma acabem se eliminando. Porém está muito ciente da intuição apurada da trupe fantasma. Então ele espera que caso seu plano fale. Hisoka seja quem elimine eles. Por fim... Considera que é muito imprevisível toda a situação para saber o resultado final e eu concordo com ele. Vemos então Nobunaga, Finks e Feitan que estão aguardando no quartel general da Char pelo próximo movimento de Luini. Em vez de emboscá-los com sua habilidade, Luini decide fazer um show. Ele acaba brincando com a trupe fantasma por serem muito amigáveis, diferente da reputação que eles possuíam. A trupe poderia facilmente quebrar aquela porta, massacrar Todos os bastardos ricos nas camadas superiores a qual Finks acaba respondendo uma coisa interessante ele diz que um massacre é uma ideia genial de um completo idiota em que tipo de distopia Luini vivia vindo de Finks um membro da trupe fantasma não posso deixar de me sentir intrigado com ele respondendo isso eu acho que isso aqui é uma espécie de declaração bastante interessante do seu personagem porque ecoa muito com o que o Zeno disse lá em York New onde ele disse que eles não matavam por hobby, assassinos profissionais o bandidos infames, os zodics e a trupe fantasma, podem ter conquistado a reputação das pessoas que gostam de matar no entanto, eles sempre matam com um propósito, ao contrário das formigas quimera, os zold que matam por dinheiro, a trupe fantasma, mata pelo que quer que a sua agenda exija, bom já essa habilidade nem de luini é bem legal ele pode ativar a sua habilidade apenas quando estiver trancado em uma sala com uma única porta e sem outras saídas depois de cumprir esses requisitos ele pode abrir um portão nas paredes ou melhor um portal e entrar em uma dimensão alternativa que lhe permite viajar para qualquer local que ele já tenha visitado no passado e para fechar algo que eu nunca imaginei que fosse ver como um fã de Hunter x Hunter Nobunaga entrando em ação Nobunaga usa o seu Wayne com alcance máximo de 4 metros galera o que corresponde a, basicamente ao alcance da sua lâmina E complementa seu estilo de luta Ou seja, seus ataques são todos de curto alcance Sua habilidade nem ainda não foi mostrada em Hunter x Hunter Mas Shao Narki afirmou que poderia ser facilmente substituída junto com a sua Então deve ser aprimorar os golpes da sua lâmina Ele é um mestre na técnica do Yaido Que é uma técnica de saque rápido Inclusive em uma das poucas passagens que ele tenta atacar alguém Nobunaga afirmou que qualquer um que entrasse no seu alcance de ataque seria morto instantaneamente De qualquer forma Luini se tornou meu vilão favorito Instantâneo pelo jeito <risos> Que ele está jogando Com o perigoso trio da trupe Eu estou tendo a sensação De que o grupo mafioso de Morena Está prestes a ser o único a existir que capítulo, meus amigos, simplesmente fantástico. Da revelação de risoca das habilidades de Misha, a Luine e a Trupe fantasma. Eu não tenho ideia do que vai acontecer a seguir. Eu nunca esperei que a revelação de risoca fosse tão cedo e Luine... Diretamente atacando a trupe A coisa mais interessante além disso Como eu disse foi esse serviço de correios aí Que foram alguns longos, dois, três painéis Para basicamente mostrar que você pode receber algo do continente Até os próximos quatro dias E se bem me lembro eu me pergunto o que isso está configurando até então Valeu a espera do retorno de Hunter x Hunter meus amigos Porque esse capítulo... Foi fantástico. E é isso, meus amigos. Vocês acham que esse personagem é mesmo o Hisoka? Ele estava apenas relaxando no deck? Curiosamente, Irume também estava nesse mesmo andar. Lembre que o Irume, ele foi contratado pela Trupe Fantasma. Ele agora é uma das aranhas e está caçando ativamente o Hisoka. Porém, eles têm uma história, um passado muito antigo. E esse personagem que apareceu me lembrou o Irume. Não sei porquê. Ele não respondeu se era o Hisoka ou não. O que você acha? Deixa seus comentários aqui embaixo. Inclusive, coloca aí qual você acha que é a habilidade nem do Nobunaga Se você gostou desse vídeo, então deixa um like Até a próxima, valeu por assistir, fui